Você pode jogar um Mi maior também. Tá? Então, ó. Até tocar o céu... Vai ficar alto pra cantar. Até tocar o céu... Vou te buscar, vou te adorar... Até tocar o céu... Aí ah, você faz o Mi, ó. Ok? Aí entra Lá menor... É...